gostaria de iniciar fazendo uma pergunta pessoal para cada um de vocês. Não precisa me responder, responda para você mesmo, no silêncio do seu coração. O que você faria se você soubesse que o seu pai ou sua mãe o seu filho ou sua filha, o seu esposo ou sua esposa, ou alguém que você ama muito, vai morrer amanhã. Luto, dor, luto, despedida saudade, a Deus, a Deus, porque levaste os meus sonhos, os meus projetos, e eu fiquei aqui, só, enxugue as lágrimas, seja forte, enxugue as lágrimas, a vida continua, enxugue as lágrimas, você é muito jovem, enxugue as lágrimas, você pode ter mais filhos, enxugue as lágrimas, não se pode questionar o que Deus faz, enxugue as lágrimas, seja forte, seja forte, seja forte, seja forte, não, a minha dor, Dói, sinto muito, se o meu luto te incomoda, acredite, sou eu quem sinto muito, a minha garganta está cheia de nós, o meu mundo virou do lado avesso. Nada mais faz sentido. Parece desconfortável, não é? Pois não parece. É desoladamente desconfortável. A dor me levou para um lugar sombrio, escuro, de sofrimento. Eu nem sei. Que nome que a gente dá para isso? Talvez seja isso. Sofrimento. Eu estou sofrendo. Meu filhinho, este é o meu bebê, meu primogênito. Ele veio ao mundo para me ensinar o que é amar incondicionalmente. E eu achava que, segurando assim, como eu estou segurando, eu iria protegê-lo de tudo, absolutamente tudo. Mas eu não podia e eu não pude. Não é incrível que nossos filhos, eles ficam grandes, eles se casam, podem ter até seus próprios filhos, mas serão para sempre as nossas crianças. O meu filho já era um rapaz crescido quando eu tive que devolvê-lo a Deus porque comigo era o meu filho, o meu colo ficou vazio, meu coração ficou vazio e o que me restaram foram apenas flores para levar num túmulo. Tudo começou em dezembro de 2019 quando os primeiros sintomas de um estado depressivo começaram a aparecer a depressão profunda causa sentimentos de tristeza que ninguém pode explicar meu Deus que dor Senhor que dor no fundo da minha alma. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais continuar vivendo assim. Eu quero. Me leva. Tem piedade de mim, Senhor. Eu não quero mais. Me perdoa, Deus. Eu vou acabar com essa dor. Eu vou acabar. não para as pessoas não param o tempo não para o mundo não para enquanto a gente está sofrendo a nossa dor as pessoas não param não dá uma pausa as pessoas compram, as pessoas casam, as pessoas viajam, elas tiram selfies o mundo não dá uma pausa uma pausa... para esperar a gente se recompor. Mas quem sabe... Mesmo com tanto sofrimento e dor... A vida continua. Luto... Dor... E vida. Eu quero falar sobre luto. Esse relato foi inspirado numa história real. Estela dos Santos. No dia 14 de junho de 2016, Estela perdeu seu filho para meningite. Ela passou por todo o processo que envolve lor, dor, luto, negação, tristeza, depressão. Ela disse que se ela pudesse, ela arrancava essa data do calendário. Mas ela não podia. Então ela resolveu ressignificar essa data. E ela disse, todo dia 14 de junho que estiver diante de mim, será carimbado. Com novos sonhos, novos projetos e novas expectativas. Porque eu sei que o meu Redentor vive... E Ele reinará para sempre. Ela também fez uma canção... Logo após o luto do seu filho... E dizia assim... Se Ele quiser... Ele ressuscita os mortos... Ele faz o impossível... Tudo porque Ele é Deus... Mas se Ele não quer... Que aconteça do meu jeito... Eu declaro que eu aceito... Porque hoje o um milagre sou eu. Glória a, Deus. Glória a Deus. Luto, dor e vida. Eu quero falar sobre dor. Esse relato também foi baseado na história de uma mulher. Que foi diagnosticada com depressão profunda. Quando ela já havia decidido que não queria viver mais e que sim, iria adiante e tiraria sua própria vida. Porque ela sentia como se ela estivesse no fundo de uma prisão subterrânea onde ela estivesse gritando por socorro e ninguém pudesse ouvir, mas Deus ouviu o seu grito de socorro e um dia o telefone dela tocou, naquele mesmo dia que ela tinha decidido tirar sua própria vida, era uma amiga, uma irmã em Cristo e ali ela deu o seu último grito de socorro e ela disse, eu não aguento mais viver assim. Parece que a minha alma já se desgarrou do meu corpo e só falta agora a morte física. Eu não vou mais permanecer aqui. Logo depois ela desligou o telefone. E em seguida o telefone tocou novamente. Era o seu pastor. A sua amiga havia ligado para o pastor pedindo socorro pela sua amiga. E ali ela começou a ser tratada e ouvir palavras de consolo que saíam sim da boca daquele homem, mas vinham do Deus Altíssimo. E aos poucos, lá do fundo dessa prisão subterrânea, sombria, escura, onde a alma dela se encontrava, ela começou a ser liberta, aos poucos, nada foi num passe de mágica, foram meses e meses, mas ela foi se levantando com a ajuda de Deus, com a ajuda dos seus pastores, e no fim do túnel, ela enxergou uma luz, e essa luz era Jesus. E ela foi liberta para a honra e glória do Senhor. Hoje, ela faz poesias em meio às suas limitações, porque, enfim, a graça lhe diz, você é livre. Aleluia. O nome dela é Monique Monteiro, a Deus. mas você pode me chamar de Livre, a, Amém. a gente precisa ter coragem para dar valor à nossa própria vida após a iminência da morte e da concretização de um luto ou de uma dor profunda a gente precisa ter coragem para que as lágrimas dêem lugar a uma saudade comprida que parece que ela nunca vai chegar mas ela chega sim ela chega o luto nos ensina que tudo que nós temos é o hoje não há garantias para o amanhã então, se você tem que amar, amar hoje. Se você tem que corrigir, corrigir hoje. O amanhã é incerto. Se você tem que pedir perdão, é de hoje. Aliás, nós deveríamos banalizar menos o perdão. O perdão deveria ficar num baú no fundo, empoeirado, por qualquer coisa dizemos, me perdoa, me perdoa, eu não faço mais me perdoa, e na verdade, a gente deveria errar menos, magoar menos, ferir menos, que você possa se alegrar hoje, e que você possa encontrar a felicidade hoje, em Jesus, entregue vida, entregue flores em vida, olhando nos olhos daquele que você ama. E eu quero olhar hoje nos olhos de quem eu tanto amo, através de uma tela. Mãe, pai, eu gostaria muito de estar aí com vocês. Ou que vocês estivessem aqui comigo. Mas eu não posso. Não nesse momento. E eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Por absolutamente tudo. Obrigada, meu pai. Por ter me escolhido para ser sua filha. Porque o senhor podia ter uma filha de sangue. Mas... O Senhor preferiu a mim e a minha mãe. E eu sou muito grata por vocês existirem na minha vida. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada por tudo. aos meus pastores, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, porque eu cheguei aqui ferida, com a alma doente, e eles foram usados para me resgatar da prisão, onde a minha alma se encontrava, dessa escuridão tão sombria. Eu também quero agradecer aos meus amigos, eu não quero citar nomes porque eu não quero cometer o erro de esquecer o nome de algumas pessoas, mas vocês sabem quem são, alguns estão aqui hoje, outros no Brasil, assistindo de casa, pastor. Amém. Deus me deu o fôlego de vida novamente através Como se o Senhor tivesse me dado a luz pela segunda vez. Muito obrigada. E eu quero terminar fazendo uma pergunta pessoal para cada um de vocês. Não precisa me responder. Responda apenas no silêncio do seu coração. O que você faz hoje, sabendo que o seu pai, sua mãe, seu esposo ou sua esposa, seu filho ou sua filha, ou uma pessoa que você ama muito, está viva hoje.